Em Lies, que tem uma sonoridade um pouco mais calma e mais dramática, a Electra conta pra gente sobre a mais nova decepção amorosa dela. Mas que é uma decepção amorosa diferente, porque dessa vez ela não quer deixar o cara ir embora. Ela não pode ficar sozinha. Aqui eu acredito que a Electra tenha conseguido com que o cara tenha se ajoelhado e feito a pergunta bonita e tenha se casado. O primeiro verso de Prima donna foi todo dedicado a essa provocação ao namorado dela pra que ele pedisse ela em casamento e ficasse na vida inteira, brará, brará. E como ela conseguia tudo que ela queria, ela conseguiu se casar. Agora a está tá casada e ela acredita que tudo na vida de casada dela vai ser tão perfeita quanto era em prima dona. Só que é aqui que a decepção começa. Ela tá cantando essa música diretamente pro marido. Eu tenho a impressão de que tudo isso descrito em Lies acontece no momento em que os dois estão tendo uma conversa muito franca sobre o relacionamento deles. Lies tem um certo tom de negociação. É uma música que fala sobre sentimentos, mas ao mesmo tempo tem uma pegada muito racional, com argumentos, causa, consequência. Ao que me parece, a Electra sabe muito bem o que ela tá fazendo quando ela puxa essa conversa e quando ela sugere o que ela sugere lá no refrão, ou seja, a mentira. Na primeira linha da letra, a gente já tem uma bomba. You're never gonna love me. Nessa explosão louca de realidade, a Electra percebe que o marido dela não ama ela. E que é capaz de ele nunca amar ela. Ele diz que gosta dela como uma amiga, ele só procura ela quando tá escuro, quando os dois beberam. Ela sabe que eles não combinam e que ela não é o tipo de pessoa pra ele. Mas ela não quer abrir mão dessa relação. Então ela sugere que eles mintam, que eles fingam. A Electra tá tão acostumada a ter tudo e ela já abre mão de várias coisas pra alcançar aquele sonho dela de ser feliz e etc. Que quando ela descobre que o marido dela, que era aquele que ela tinha entre os dedos dela, não quer mais ela, tudo desaba. Né? Então ela sugere que eles encenem um relacionamento. O discurso da Letra deixa bem claro pra gente que foi a Electra quem sugeriu a mentira, mesmo sabendo que nada ia dar certo. Daí vem o tom de negociação. Ela sabe que o marido dela é covarde demais para desmanchar o casamento e para admitir que ele estava errado. Então ela encontra na mentira, na ilusão do casamento perfeito, uma solução tanto para os problemas dele quanto para os problemas dela. No segundo verso da música, ela diz para ele: Because the night is your woman and she'll set you free. E isso é quase uma proposta, o estilo: A noite é tua, tu faz o que tu quiser com ela. Só que de dia, principalmente na frente dos outros, tu é meu marido. A Electra, então, sugere esse casamento de aparências por um simples motivo, a ilusão de vida perfeita. Em Prima Dona, e até o final dessa análise, vocês vão perceber isso, a Electra conta vantagem do quanto ela é perfeita, do quanto ela tem a vida perfeita, de como as coisas são do jeito que ela quer e de como as pessoas invejam a felicidade a vida perfeita que ela tem. Imaginem agora para essa menina... Descobrir que aquele casamento que para ela era perfeito, não é mais, porque é tudo uma mentira, porque o marido dela não ama ela, ele vai deixar ela. O mundo dela desabou. E um casamento de aparências é uma lógica também que faz sentido quando a gente encara esse casamento, ou essa história, principalmente depois dessa música, através da lente dos anos 50 e 60, que algumas pessoas insistem em manter até hoje. O Sorriso de Mona Lisa, que é um filme super forte e que explora essas relações através da ótica feminina, dá vários exemplos de como as mulheres definiam o um casamento e de como as mulheres eram definidas pelo casamento. No filme tem uma professora de artes, que é a Julia Roberts, que é contratada para dar aula num colégio só de meninas. E ela se depara com a seguinte situação, o colégio não ensina as meninas a pensar, o colégio não ensina as meninas coisas relevantes, o colégio ensina as meninas como ser educada o suficiente para arrumar um marido e não passar vergonha em sociedade. E conseguir manter a casa organizada e cuidar dos filhos e etc. Tanto que chega um ponto em que elas têm uma aula de como preparar o jantar perfeito, como estar maravilhosa quando seu marido chegar em casa. Uma das alunas que é interpretada pela Kirsten Dunst, ela é a primeira das alunas a se casar. E aí ela se depara com uma situação assim no casamento dela. Até o momento em que ela se casou, ela acreditava que o marido amava ela e etc. Depois que ela se casou, ela descobre que o marido não gostava dela tanto assim, porque ele tá traindo ela com outra mulher. Ela chega um dia em casa, conta pra mãe dela o que, que aconteceu, tá chorando e tal, e a mãe dela diz, o que que você tá fazendo aqui? Volta pra casa com teu marido. Daí ela diz, não mãe, mas ele me trai, eu não quero voltar, não importa o lugar da mulher, é na casa com o marido dela. Então tu volta para tua casa, não importa o que teu marido faça. As mulheres casadas usando anos 50 e 60 são o famoso arquétipo da dona de casa que a Marina traz nesse álbum pra gente e que é perpetuado até os dias de hoje. Essas mulheres eram as rainhas do lar, elas cuidavam dos filhos, elas estavam perfeitamente felizes em ficar o dia inteiro em casa cuidando da casa e das crianças até que o marido chegasse de noite para encontrar a casa perfeita e a mulher perfeita. Essa era a felicidade dessas mulheres. Esse era o ideal que a mulher deveria buscar nos anos 50 e 60, principalmente nessa cultura americana do subúrbio e etc. Parece até uma coisa boa, ficar em casa enquanto o marido traz o dinheiro, não precisa sair para trabalhar, só fica em casa cuidando as coisas, mas não é bem assim, a mulher nessa época ela não tinha liberdade nenhuma. E isso era a única coisa que elas podiam aspirar na vida. Era esperado um certo tipo de comportamento dessas mulheres, e se elas não excedessem essa expectativa, elas não eram boas esposas e não eram boas mulheres. Elas teriam falhado na única missão da vida delas, que era ser uma esposa, uma dona de casa. A Marina já declarou, e ela deixa isso super claro pelas roupas que ela usa, que o álbum Electra Hort tem influência dos anos 50 e 60, principalmente da cultura de subúrbios dos anos 50 e 60. Então a atitude da Electra de preferir um relacionamento fingido a admitir que falhou é compreensível. No filme O Sorriso de Mona Lisa, a personagem da Kirsten Dunst prefere acabar com o um relacionamento e começar a vida dela do zero e estudar em outra cidade e tal, do que voltar pra casa e fingir que tava tudo bem. Só que a Electra prefere fingir que tá tudo bem tudo porque ela quer manter aquele relacionamento porque ela acha que o relacionamento o casamento perfeito é um caminho mais fácil para ela encontrar felicidade, para ela ser amada do jeito que ela acha que ela deveria ser muito do peso do sucesso de um casamento é colocado sobre a mulher e a gente escuta esse tipo de coisa ainda nos dias de hoje principalmente quando a gente vê algum caso de separação ou de traição em que muitas pessoas dizem não deu assistência? Abriu concorrência ou mas também o marido chegava em casa para encontrar uma mulher mal arrumada, etc. Eu acho que a nossa sociedade precisa percorrer um longo caminho ainda para se livrar dessas relações viciadas dentro do casamento, mas é muito problemático que um estereótipo como esse ainda tenha força. E isso mostra por que a gente precisa de lutas como a luta do feminismo. É claro que a pressão pelo casamento também existia para os homens nessa época. Mas acontecia muito mais tarde com muito menos seriedade. O homem de bem deveria se casar para poder formar uma família. Mas eles normalmente faziam isso depois dos 30 anos, depois de ter aproveitado bastante a vida com mulheres e etc. Enquanto as meninas faziam isso logo em seguida que saíam da escola. Ou quando eles estavam na escola, exatamente como mostra no sorriso de Mona Lisa. E o melhor, os homens não eram definidos pelo casamento como as mulheres eram. Terminar um casamento nas condições em que a sociedade trabalhava nos anos 50 e 60 seria um erro na conta do homem, na conta do marido da Electra, por exemplo. Só que isso não impediria ele de continuar na sociedade e de arrumar um segundo casamento. Assim como impediria ela, por exemplo. A mais prejudicada nessa história é a Electra, por isso ela sugere a mentira.